Fala meus manos, beleza? Hoje nós vamos continuar com a play do jogo Immortal Phoenix Rising, tá? Completando o oitavo vídeo da série. E se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui em cima nos cards, tá? Para vocês acompanharem os vídeos em forma de playlist, ficar mais organizado para vocês, tá bom? É, antes de iniciar a gameplay não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever, no joinha, tá? Que é o botãozinho de curtir, isso vai me ajudar bastante aqui no canal. E se você gostar do conteúdo, também clica no sininho de notificações para sempre que eu for lançando conteúdo novo para vocês, vocês irem recebendo aí é, na telinha do seu celular, né? As notificações aí para vocês sempre estar acompanhando aí os novos vídeos, beleza, do canal. Agora sim, sem mais delongas, bora para play! Vocês viram aí no no vídeo anterior a gente encontrou cadê ela? A gente encontrou o pássaro misterioso, né? E esse pássaro misterioso ele tem o nome de Eósforo, tá? É um pássaro aí que tifão parece segundo o que o deus o deus ladrão falou, é, é um pássaro que foi queimado, né, por tifão. Né, e não dá boa sorte. Porém, a nossa heroína, a Fênix, ela gostou do pássaro, né? E quer ficar com ele. Então a gente tem que ir lá no... no... A gente tem que fazer alguns procedimentos aqui, completar algumas quests, né? Pra encontrar uma pista do tesouro de Dédalo, que é o dono dessa, dessas asas aqui, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que isso nos reserva. Então, com certeza vamos passar por vários pontos aqui que não são tão, não são tão bons, né? Mas vamos lá. Aqui é, é para pegar impulso para voar, isso daqui é legal pra caramba, por que, que não foi? Não sei por que não foi. Acho que é para ir para cá mesmo então. Beleza. Lembrando que os vídeos, eles possuem aproximadamente meia hora, tá? 30 minutinhos aí para não enjoar vocês também. Se vocês quiserem gameplays mais longas, deixa nos comentários aí, Eu acho que tá mais o caminho aqui é um pouco menor. Beleza! Tem uns bichão maroto ali, ó. Vamos lá, vamos continuar aí com a, com a gameplay. Povil da guerra. Nossa, Não, ali é um cavalo diferente. Né? Dá pra gente pegar ele. Se bem que a gente tem um outro cavalo, né? Olha, ah, igualzinho aquele. Então vamos de boa. 10xzão do cavalo, tá monstro, hein? E o cavalo que se morra. <risos> não, não? Olha o pássaro. O pássaro tá acompanhando aí no bagulho, mano. Tá tirando o passarinho. E esse cenário? Brabo, hein? Aqui agora pra. Meu, tava mostrando lá 2000 e lá de metros, né? Mas se você for parar pra pensar, eu acho que esse mapa ele não é tão tão grande não, viu? Acho que ele tá dentro dos tá dentro dos padrões aí. Viu? Não acredito que ele seja tão grande igual outros mapas, né? Os mapas que são bem grandes. Olha lá, mano, o tamanho daquele monstrão ali, mano. Aquilo ali é o Cerberus? É, blu. Tá na hora de ir lá, não? Eu acho que não. Não tem sistema de level up, né, mano? De subir level aqui, né? Eu acho que tudo influencia muito pelas armas que você tem. Eu, particularmente, não senti assim que tem level up. Mas e aí, conta aí nos comentários o que vocês estão achando da, da série desse jogo. Eu tô vendo que tem muita visualização, tá rolando uns likes bacana aí, tudo, né? Tô gostando bastante né, do, do feedback, né? No Instagram o pessoal tá comentando bastante sobre esse game. Agora lançou uma DLC nova, né? Que é, é os mitos, não sei se é, acho que é da China, né? Alguma coisa do tipo. Tá doido, é? Tá doido. Mano, tem que matar esses mobzão não, Não se esqueçam de curtir o vídeo. Curta o vídeo, compartilhe, comente, inscreva-se no canal, clique no sino de notificações. Olha quanta coisa pra vocês fazer. E o melhor, enquanto vocês fazem tudo isso daí, vocês não perdem nada do vídeo. De faquinha, vamos de faquinha. Ó, oh, a faquinha tá forte agora, hein, mano. Faquinha não, né? Uma espada já, né? É faquinha. Faquinha é... Opa, tem L! Opa! Caramba, nem visto aí. Tem visto aí, mano. É aí. No LB... Deu passarinho. Dá pra gente fazer outros negócios lá. No um LB. Fogumelos. Ó oh, lá, mano. Outro mobzão monstro lá, A gente não consegue matar esses caras, né? Ainda, né? Não consegue matar eles ainda, nem adianta. Olha o monstro. Sai daí, minha filha! Sai daí! Caramba, todo mundo aqui, velho. É doide, é? Cavernas sombrias. Sete cavernas para os sete campeões argivos. E os sete portões de Tebas que eles atacaram. Todos liderados pelo verdadeiro rei Polinices. E o Argos ou E a. -e -a é, é uma, é uma. Não sei, depende de qual uniforme eu gostar mais. Opa, que Mano, a espadinha tá forte até, ó lá, a espadinha tá forte, mano A gente não consegue ainda nesses Beleza, ó, tá, tá ruim não, hein Espadinha não tá ruim, não, mano. Vou mais um pouco. Aqui é ali. sarinha dá um monte de bombada no, no bichano ali, ó né? piseira. O que é esses negócios? Ah, deve ser para recuperar a vida. Eita, olá, mano. Eu te falava olá, mano. Não sai daí, velho. Sai de fora. Não sai de fora, sai de fora. O Gil da guerra. Sai fora, sai fora. Melhor sair fora, de boa. Vamos sair fora, de boa. Por aqui. Caramba, eu tô seguindo ainda, velho. Então, mas aonde que a gente tem que ir? Bom, vamos lá, vamos ver aqui. Tem que ser feito, né? Eu acho que ali por cima, ali, a gente consegue... Assim, acho que dá pra gente so.. Forj forjalis É, aqui mesmo, né? Que a gente tem que vir. Cavalinha. ali beleza vamos seguir o mapa como eu falei pra vocês o problema é que a gente nunca sabe o level do a gente tá acostumado com esses rpgs assim que a gente sabe o level dos, dos monstros tal tá? o nosso level atual tudo isso acaba prejudicando nesse nesse jogo aqui acaba prejudicando vocês viram alguns alguns é, mobs que a gente enfrentou é, alguns inimigos que a gente enfrentou o nosso level estava muito abaixo deles né isso aqui. joia de prata do rei alcido. Olá. O problema é isso, ó. fica nessa a gente não consegue aí ah, tem esse aqui ainda para ajudar Ô oh, louco tem mais um aqui Cadê o outro mob que você disse? Você me ouviu? Cadê os outros? Namoramento <risos> de habilidade disponível. Você colocou moeda de carona é suficiente para. Ah, vamos lá. Vamos aprimorar. Criar um Orbe de Vigor para golpear o ataque. Um ataque de Elosforo. Habilidades, mas não é, acho que não é aqui que a gente upa a habilidade, né? Se não me engano. São cinco, ó. Moeda de Caronte pra mim não vai influenciar em muita coisa, não. São 5. Eu tenho, ó. Quer dizer, que eu preciso, no caso, uns um 5. Não tem como upar a habilidade agora. Ou essa, ah, essas daqui, as duas. Que isso, os investidos agora na frente para nadar mais rápido. Essa aqui. automaticamente todos os ingredientes dentro de pequeno raio. Ah, essa é boa também. Salte em qualquer direção para ir mais rápido. Ah, isso aqui é bom. Mas não é aqui, né, que a gente consegue o habilidade, né? Em outro lugar. Mas vamos lá, vamos ver. Então aqui a gente tem. Vamos dar uma sondada aqui para ver o que a gente consegue. Isso aqui é aquele de. de fazer os Heavy Stovers lá. Poções. É upar umas habilidades, né? O primeiro passo é caçar um de upa habilidade por aqui. A gente precisa achar pedra então, né? Pedra. A pedra. Aqui, vamos ver essa daqui Uma, beleza Vou Achar mais algumas Acho que essa daqui também dá pra Tem umas que elas são Que não dá, As, essas que, todas são penas, então acho que tá tranquilo essa aqui eu acho que dá pra dividir em duas, mas vamos ver. Qualquer coisa a gente divide em duas depois. Os lezinhos aí é tenso. Vamos ver, mais peda. Quero mais peda. Aí acontece igual a outra quest lá que a gente estava fazendo. Se mata na quest pra conseguir fazer o bagulho Quando vai ver, tipo, era um negócio mó simples Pedra. Que Foi, você tá chorando aí, meu filho. Por aqui não tem mais. Eu acho que a gente consegue fazer isso aqui, ó. Não tá. Fala. Ah, não, não dá, ó. Ah, deu duas. Ah, beleza, deu duas pedras mais duas pedras. Beleza, então falta pegar só mais uma grande transformar em duas Vamos ver onde tem que deve ter? Não pode ser lugar onde eu tenho que pular eu não consigo pegar Em cima não tem Só vamos levar lá, aí, bom, nem precisamos se matar tanto, né? Suave, beleza. Lá vamos lá, vamos lá. E na última, Aqui. beleza. Tá, aconteceu nada. Será que tem que fazer aqui? Deixa eu ver aqui. De novo eu, com as minhas teorias da, cons da conspiração. Aqui. Não? Esses puzzles ainda vão me matar. se a gente quer lá fazer alguma coisa ali não né? 300 metros em 300 metros viria à esquerda as pedras estão lá já saber o que que é. Mas vamos lá, vamos ver. Seguir caminho. Tá lá. Tesouro de Dédalo. Zona. de missão. Ligo Olímpico. Uma pista no tesouro de Dégalo. Esmano aqui, eu acho que... Eles dá pra matar, não dá não? Opa Fechou? Já era? Tá... Beleza O que é aquele negócio ali? Ah, não vou lá não um. Ih, caramba, tem tempo! E caramba lá! Ah, a gente tem que voltar lá. Tinha que ter entrado aqui antes de completar o tempo, provavelmente. É isso mesmo. se dá, né? Será que dá tempo? O problema é, será que dá tempo? Vamos ver. Tira isso aí. Isso. Subiu tudo. Entramos. Beleza! Ah, e aí, era só pra isso? Ah, tem um tesourinho aqui! abri Vamos ver. Marta a gente tenha pegado alguma coisa diferente, não? Só besteirinho. Oxi! Tá bom! Ah, é algo por aqui, será? Não. Então, voltamos. Vamos voltar. E a zona de missão, então tá de boa. Então vamos. Lá. Ó, agora apareceu uns soldados aqui, ó, uns fantasminhas camarada aí. Agora, o que são esses fantasminhas, hein? Até agora não veio nada falando desses fantasmas, né? Nada falando desses fantasmas, né? Nem na, nas conversas lá do, de Zeus não, não veio ninguém falando nada. Duas horas depois. Então, 50 metros ali em cima. Lá, a gente está procurando é aquilo ali, ó. Beleza. Estou vendo Aquilo algo! Tá vendo algo? Onde está você, Hermes? Apareça! Ou você tem alguém para lutar suas batalhas por você agora? Bom, que seja! Tô louco, mano. Não precisa disso não. Isso okay. aqui. Okay. Vai, não? Vai pegar não? Céu, o oh, louco, mano. Beleza. Mão tá suando aqui. A mão tá suando. Será que era só? estava me matando à toa. Será que eu tava me matando à toa, velho? Tá só de de é só mandar o herósforo? mano. É melhor perder a cabeça e deixar o tesouro para seus mecanismos e uma chave. É Ósforo. Graças aos deuses, você está bem. É Ósforo comeu o grifo. <risos> Ele disse que você deixou o grifo fugir, o que, na minha sincera opinião, é uma coisa boa. Você pode até achar que ser carregado o céu afora por um grifo é uma maravilha, mas deixa eu lhe dizer, não é não. Além disso, eu sou alérgico a gatos. Bom, tem sempre uma próxima vez, vivendo e aprendendo. Ah, legal. Ele disse, você é uma guerreira patética. Esse pássaro já ajudou você em alguma coisa? Estamos progredindo. Home não foi construída em um dia. Home? Sim, a casa do nosso vizinho. Ele teve muitos filhos, então construiu muitos quartos. Mas todos morreram por causa de uma peste. Agora é uma estalagem chamada Home, nome do filho mais velho. Que atravesse o Caronte em segurança. Ih, esse aí se deu mal. Não tinha moedas, por isso, Cerbero o comeu. Hum, hum, hum, hum. <risos> Peguei pesado? Ô, oh, louco, velho. É piada. Tipo, de piada não pode, não. Pô. É isso aí, pessoal. Então, finalizando esse vídeo aqui agora, beleza? E... Em breve, um novo vídeo. Lembrando que então, os vídeos eles saem de quinta a domingo ao meio-dia, beleza? Só ontem que não teve vídeo por conta da, da reforma que eu tava fazendo no meu quarto. Quem acompanhou pelo Instagram sabe do que eu tô falando, beleza? É, mas é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Vou finalizando aqui. Não se esqueça, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e fazer um comentário aqui, uma crítica construtiva ou até mesmo aí um comentário dizendo que gostou do vídeo, tal, beleza? Beleza, galera, fiquem com Deus, tamo junto e fui.